e o que, que temos de igual? igual? O quê? É o um coração que bate assim É o um coração que bate assim. uh E saí por aí E descobri como as coisas são E tudo que eu vi não era igual As, as cores são diferentes Os bichos são diferentes E a gente é diferente E a gente é diferente E o que, que temos de igual É o coração que bate assim É o coração que bate assim pa ra pa ra Ciência, cultura, vamos brincar.